Oi gente, eu vou responder algumas perguntas Vou tentar ser rápida porque só tem 5 minutos de vídeo Então se eu vou errar tudo, mas enfim é, Você tem alguma tatuagem? Não? Já ligou pra alguém só pra ouvir a voz? Sim, amo fazer isso, eu faço isso sempre, gente é, Qual sua música favorita? Ah, tem várias é, Se você tivesse o poder de mudar algo no mundo, o que você mudaria? Os meninos, tipo, tirava todos os meninos uh, Tô falando muito rápido, mas enfim Ai, gente, tô me enrolando, eu quero fazer um vídeo, mas eu não tô conseguindo fazer um vídeo legal, gente, me ajuda <risos> Tá ficando chateada Eu não consigo fazer um vídeo legal eu tô ficando possessiva com isso, gente Eu vou fazer, tipo assim, 50 mil vídeos Eu tento fazer rápido, mas eu não consigo fazer rápido Mas não pode, cara, fica o cu Tipo, fica, se, eu te, se eu falar coisa, vai, se eu falar devagar Vai 9 minutos e poucos E o vídeo não salva, porque esse aplicativo aqui Só pode gravar até 5 minutos E se eu gravar até 9 minutos Ele não deixa salvar Aí você salva o vídeo você fica com aquela cara de cu uh, Aquelas cara feia, entendeu? Porque você não tá com efeito Eu quero deixar preto e branco, porque minha cara é um cu Eu sou ridícula Aí eu boto assim coisa, eu vou ficar ridícula gente Eu tô posta Gente, eu não consigo tirar fazer um vídeo legal um um um um um sequer entendeu? Fica escroto todo, tô ficando com nervoso, ó, meu cabelo tá ó ó, ó como o cabelo tá vendo, tá? Um cu, o cabelo está todo molado, todo balançado e eu tô possessivo, gente. Cara me dá um nervoso, gente. Cara me dá um. Ai meu piercing, ó saiu. Ai, mas gente Cara, que nervoso, eu tô tentando fazer os vídeos Eu não tô conseguindo fazer os vídeos Não tô conseguindo, tá saindo tudo errado Tudo bolado, não tô conseguindo ler rápido Não tô Gente Tá me dando nervoso, gente Me ajudem Eu não tô mais aguentando isso, gente Eu tô chateada Chelle Martins tá se sentindo chateada hum, Poxa tomar aguada. Cara, eu não consigo fazer um um, um vídeo legal. Sabe o que que é um? Umzinho assim. Um legal. Não consigo. Quando o vídeo sai legal, sai de nove minutos e pouco E eu não consigo gravar o vídeo que eu mais quero gravar. Cara, eu falo muito. Tipo, eu tô respondendo os um negócios, mas é muita coisa pra falar no vídeo. Tipo, eu tô falando rápido, mas eu não consigo falar rápido. Ai, gente, eu vou ficar... Porra, eu tô ficando... Puta com isso, sabe o que é puta? Tô ficando nervoso Cara Que nervoso Gente, cara Um vídeo legal, eu não consigo fazer um vídeo Sabe quando a pessoa tenta fazer um vídeo, cara? Um vídeo, um, um Sabe o que que é um? É um, cara Tô te pedindo mais nada, tô te pedindo um vídeo Um vídeo, um uh! Um, uh! um uh! eu saio com a cara legal Eu já sou ridícula, mas eu quero que a cara saia legal Tá vendo? Eu tô ficando escroto, tô pegando várias canetas aqui Tá me dando nervoso Eu quero fazer um vídeo legal, mas eu não consigo fazer um vídeo legal, gente Eu fico, possessiva com isso Me dá um nervoso, que puta Que porra Eu não consigo fazer um vídeo legal Um, um, um Vídeo legal, não consigo Porque me dá nervoso Gente, eu tô ficando possessiva com isso Possessiva, cara Puta que eu não consigo fazer um vídeo legal Cara, eu quero só um vídeo Hoje eu quero um vídeo no meu coração Eu quero um vídeo Um, um, um vídeo legal, gente Meu cabelo já tá todo passado, tá vendo? Eu tô ligando Eu tô virando Samara a gente, mas eu quero fazer um vídeo. Eu vou chorar. Eu quero fazer um vídeo legal, mas eu não consigo fazer um vídeo legal porque fica tudo ridículo. A minha cabeça tá ridícula hoje. Olha. Eu nem dá pra dizer, né? Porque ela fica com paixão. Eu tô ficando ridículo. Gente, me ajudem, gente. Eu quero fazer um vídeo legal. Um vídeo legal. Um. Sabe o que é um vídeo legal? É um vídeo legal. Não tô conseguindo fazer um vídeo legal todos ficam com cara de cu que nervoso eu estou possessiva com isso cara estou possessiva estou esplendamente ai gente tchau estou puta com isso puta puta puta entendeu